Fala pessoal, tudo beleza? Adriano Pascoal para mais um vídeo aqui nos nossos shorts. Pessoal, eu passo para deixar duas razões especiais para você no ano 2023 aprender o Revit, senhores, Isso mesmo, e dizer também a vocês que... Eu tenho aqui no meu canal um leque de vídeos, de tutoriais que ensinam a como desenvolver projetos, desenvolver um leque de opções dentro do Revit para a arquitetura. Vou dizer a vocês que a primeira razão é porque o Revit faz parte dos softwares da tecnologia BIM. É isso mesmo. Se você quer aprender e saber um bocadinho mais o que é tecnologia BIM, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a tecnologia e depois, outra razão especial que você tem que aprender o Revit, é que o Revit é uma super ferramenta para desenvolvermos nossos projetos. E não só também, hoje o Revit é usado também para gerenciamento de obras. É é isso mesmo que você pegou. E nele é possível né não somente desenhar projetos, porque quando você vem, se você vem lá né da era do AutoCAD, no AutoCAD nós simplesmente desenhávamos linhas, ok? e desenhávamos portas, mas no Revit não. No Revit você não desenha linhas, você constrói paredes, você né, tem uma porta com um leque de especificações técnicas da porta, senhor. Por isso você não tem mais tempo a perder se não aprender o Revit. Se você entrar em 2023 e não aprender o Revit, você estará atrás, ok? Atrás nessa corrida da indústria de construção. Por isso, é meu desejo que você tome nota e que comece mesmo já pelos vídeos que nós temos aqui no canal e aproveite conhecer mais e mais essa super ferramenta que é o Reddit. Sem mais delongas, senhores, foi um prazer muito grande estar convosco. Aquele abraço grande até o próximo vídeo.